O creme facial noturno da equilíbrio, ele é conhecido pelos nossos colaboradores e clientes como creme 3 frutas. É, o maracujá, ele ajuda na elasticidade da pele, o cupuaçu tem o pH perfeito da pele e a laranja ajuda a tirar as manchas.